E está começando mais um vídeo no canal Bolseiro, fale amigo e entre. Vocês pediram, vocês comentaram, então estou aqui mais uma vez para fazer o react do react e dessa vez é do gaveta. Uma galera me enviou aí o link né, do vídeo do gaveta reagindo, comentando, falando alguma coisa da série, principalmente do teaser principal da série. Então vou reagir à reação do gaveta e vamos ver o que vai dar. A galera fica pedindo para eu reagir a canais, mas que são canais que eu sou muito fã, então fica fico um pouco marmelada, né? Eu gosto demais do canal do Gaveta e do trabalho super profissional, o cara é o mestre das edições, né? Quem não conhece o Gaveta aí, ele editava aí para o Jovem Nerd, editou durante anos, efeitos especiais, o cara é o guru da edição. E eu gosto muito do audiovisual, gosto muito das edições, eu acredito há muitos anos aqui os vídeos do canal, então... Gaveta aí com certeza é inspiração aí, é referência para o canal Bolseiro nesse quesito edição. Mas além das edições, ele também tem outros talentos, como apresentar um canal que é muito legal, muito divertido mesmo. Mas o que importa aqui nesse vídeo é saber se o Gaveta é um nerd raiz, se o Gaveta de fato conhece aí a obra de Tolkien, se ele tem um conhecimento aí do Senhor dos Anéis parece que ele é super fã vamos ver não assisti ainda a reação dele vamos ver mas antes de tudo se você ainda não se inscreveu no canal Deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E eu tenho que insistir para você se tornar membro do canal Bolseiro para você ter acesso a um grupo exclusivo no Telegram, a Clube de Leitura, acesso a estudiosos de Tolkien, tirar todas as suas dúvidas e muitos outros acessos exclusivos só para membros e muitos benefícios. Torne-se membro do canal Bolseiro, o link é o primeiro da descrição. E sem mais mais demora, vamos fazer o React do React. Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu acho que eu já mostrei um pouco no histórico desse canal que eu gosto um pouco de Senhor dos Anéis. O melhor filme da minha vida? Meu também. Melhor filme de todos os tempos. Um pouco de Senhor dos Anéis. Porque parecia impossível e o impossível está sendo feito. Ai, porra! Eu até agora não tinha falado sobre a série que está sendo produzida. Ele quer me fazer perder a monetização, né? Desse vídeo aqui. Prime vídeo. Senhor dos Anéis, Anéis do Poder. Acabou de sair Opa, opa, aí, ó. Aí, tá vendo? O, o Pedro do Ei o Peter, o Pedro do, do Ei Nerd, o Pedrinho, né? Acertou o nome da série, gaveta, errou, por um detalhezinho aí, né? Como eu falei no vídeo lá, na, no react do, do, do Ei Nerd, né? Eu falei que em Portugal é. Ficou Anéis do Poder Mas aqui no Brasil é Anéis de Poder Assim como está no Silmarillion, né? Aquele último capítulo do Silmarillion Dos Anéis de Poder e da Terceira Era Então a série aqui no Brasil, Os Anéis de Poder Ó, Gaveta, já perdeu um ponto aí, viu? Mas não tem problema porque esse ponto aí é em relação à série, né? Você continua sendo o fanzão aí de O Senhor dos Anéis Eu já vou reagir Houve um tempo em que o mundo era tão jovem. Nossa, imagem já linda, já. Cara, a primeira coisa que eu quero falar já é a mais importante desse vídeo aqui. Vamos alinhar as expectativas? Ah. Eu sei, é Senhor dos Anéis. <risos> Senhor dos Anéis já fez coisas maravilhosas, como a trilogia de do Senhor dos Anéis. Ele fez o Hobbit hum, também, enfim. essa merda aí. A gente está falando aqui <risos> de uma série de televisão. Ai, Gaveta, você está sendo pessimista? Não, eu estou sendo realista. Uma série de televisão nunca <risos> tem o mesmo grau de produção de um cinema. Tira. Isso é verdade. É, eu sempre falo isso, que Os Anéis de Poder é uma exceção, né? é uma produção que vai além dos filmes, vai além da, das produções cinematográficas, né? então fica obviamente anos-luz né, de distância aí das séries e acima dos filmes, né? então é uma produção surreal, como diria Galadriel, você não viu o que eu vi do Game of Thrones, mas Game of Thrones só começou a ter um investimento depois que virou um mega sucesso mundial e eu sei que a gente está falando de Senhor dos Anéis mas isso não é garantia que vai ser um sucesso mais uma vez a galera coloca Game of Thrones, faz essa comparação com Game of Thrones, mas não tem problema, porém, como eu já falei outras vezes, ficou muito acima em outro nível né, de Game of Thrones essa série ficou com uma produção bem maior, bem melhor Mundial. E eu quero trazer mais o pé no chão da galera em relação a isso. Essa série vai ter oito episódios. Eu não sei quantos minutos vão ter cada episódio, mas vamos chutar aí uns... Ah, primeira temporada, oito episódios, né? A série inteira terei, terá bem mais do que isso. 88 minutos de 50 a 1 hora, vamos botar uma hora de episódio, que é mais ou menos isso que acontece. 8 é. horas de material editado, 8 horas de filme, ainda é menor do que a trilogia do Senhor dos Anéis. <risos> Cada filme <risos> saiu por um ano, né? O primeiro filme do Senhor dos Anéis saiu em 2001, depois em 2002, 2003. Mas eles não levaram 3 anos para fazer a trilogia, eles levaram muito mais, que eles já estavam fazendo aquela produção de antes, já fazendo a pré-produção, todo esse tipo de coisa. Anos para produzir aquelas 9 maravilhosas horas do Senhor dos Anéis. Agora os caras estão com menos... 9 Horas da versão normal, né? Porque a versão estendida dá mais de 12 horas. Tempo pra fazer pelo menos 8 horas de produção. E se não tiver um episódio de 2 horas aí, sei lá, de Stranger Things, teve. E é uma série fantástica. Então, cenas como. Acredita-se aí que os dois primeiros episódios serão maiores mesmo. Essa daí com estátuas não sei o quê, não vai ser o tempo inteiro que os caras vão poder botar. Ela vai ser mais simples. E, e pra não falarem também, Gaveta tá com a expectativa muito alta. Eu não tô com a expectativa muito alta, dado o escopo que é Senhor dos Anéis. Mas então, vamos continuar. Um jovem. Caraca, Galadriel mesmo? É nada. Eles chamaram a Kate Blanchett pra... Suas edições são maravilhosas, cara maravilhosas. parabéns é, Você já escuta muitos elogios, muitos confetes Já são jogados em relação a isso Mas fica aí minha observação E já tô gostando demais da análise dele Já vi que o cara é fã, o cara gosta demais E está com uma expectativa muito boa Isso é legal demais Isso a atriz é bizarramente parecida Porra Parecida Que o alvorecer ainda não existia Que lindo e mesmo assim Havia... Lu... Nossa, eu não sou tão por dentro assim de toda a mitologia Senhor dos Anéis. <risos> eu, li... eu li os três livros <risos> e o Hobbit. Mas essas árvores gigantescas aí... Pra... Já leu mais que muito canal nerd tem falado mal da série aí, que não leram nada, né? Então, tá de parabéns. Joga o The Ring, tá agora o... uh, uh, Irado, irado. Havia luz. Ah! <risos> <risos> surreal, surreal, cara. Cenários lindos, músicas épicas, olha lá. Segura, segura, segura a expectativa. Eles estão botando a melhor cenas do trailer. Segura. <risos> Os elfos protegem as florestas. Olha, olha olha, Rivendell. Nossa, cara, é tão lindo, é tão lindo. E esse lance da construção do, dos elfos se misturar sempre com a natureza. Agora, eles estão repetindo os temas, né? Porque a primeira cidade dos elfos que a gente vê quando a gente, no, no Sociedade do Anel é como se fosse o outono, né? E quando a gente vai para a terra da Galadriel, dos elfos na floresta, já são tons mais frios. Lindo demais. É, lindo mesmo. É, gostei, bem, bem observado Gostei demais dessa, dessas observações aí. É, Lembra bastante né, Valfenda a cidade, Essa cidade aí de Lindon Acredito que o mestre Elrond Por ter morado muitos anos aí, né, Centenas de anos Até milhares de anos é, Em Lindon é, Acabou pegando né, um pouquinho Essa arquitetura, pegando as ideias aí Desse reino maravilhoso Os elfos protegem as florestas os anões, as minas. Os anões protegem as minas. Os homens, as suas plantações. As Ó, oh, faltou, faltou aí. <risos> faltou o uh, um memezinho aí, a piadinha. Acho que a minha foi muito ruim, por isso que não teve, né? Essa piadinha dos, anão, dos anões protegendo as minas, né? Que as minas não são as garotas, mas sim o, o, o tesouro ali, né? O local onde tem os tesouros do, dos anãos. E já tô vendo aqui que, que vem um meme, né? Como os jet skis e os pedestres são como os banhistas. Mas nós, pés peludos, temos uns aos outros. <risos> que é uma maneira fofinha de dizer que nós, os pés peludos, os hobbits, não fazemos porra nenhuma. E malandro é malandro, mané, mané. Mas olha os hobbits assim, né? Pô. Estamos seguros. Estamos seguros até vir um meteoro de Tandera e bater na, na nossa terra. Você já lutou por tempo demais, Galadriel. Ah lá, olha ah lá atriz. Parece um pouco com a, com a Kate Blanchett, mas aquele aqui que tava mais, mas beleza. Entregue a sua espada. Caraca, Matheus Nastergalli tá, tá, tá na, na série? Não foi, Chico. Caraca, golzinho Matheus Nastergalli. Agora eu acredito que Anéis do Poder vai ser um sucesso com o João Grilo. É exatamente. João Grilo enganou o diabo. Não vai enganar Sauron? <risos> ah, ah. Sensacional, sensacional. Né? O pessoal tava falando muito que parecia o Marquito, né? Mas o Matheus Nastergali ficou legal. E ó que pronúncia top, Nastergali. Pra ganhar. Confia em mim. Pode começar a rotar valentia por aí, que amanhã você vai enfrentar o Rei do Pagaço! Gostei demais, gostei. O inimigo ainda <risos> está solto. E a pergunta é: onde? Agora acabou. Esse cara. De onde eu lembro desse cara, gente? Pelo amor de Deus. Ah, ele. É. Meu Deus do céu. É. Game of Thrones, não é? Ele era o, o, o Ned Stark novinho, não é isso? É. Cara, me... É nada. <risos> é isso? Nos livros mostram elfos são seres lindos e elegantes. Aí bota... Acabou. E... Acabou. Cara, acabou, <risos> cara, aqui, acabou. Acabou. Acabou. <risos> pra seguir ali, né, o padrão do Elrond well dos filmes, que também não é muito bonito não, né? Ah. Você não viu o que eu vi? Eu vi bastante. Eu vi o Game of Thrones. Não <risos> Boa, sensacional. Nossa, que cena irada! Deve ser mais ou menos o olho de Sauron. E Não, dá pra ver, olha só, se você olhar aqui... Tem um pedido de like aqui desse vídeo. E só uma força maligna como Sauron conseguiria quebrar <risos> o seu like pra você não deixar yeah. nesse vídeo. Mas você vai resistir às forças de Sauron e você vai dar um like nesse vídeo, não vai? Isso, ah, deixa aí. o like aí Mas no, olha só. no canal. Eu não sei em que época isso aqui se passa. <risos> é daquela primeira guerra... Não, o cara é bom, né? Consegue já fazer o link ali do que ele tá analisando Pedir o like e voltar novamente É isso aí, gostei demais Então já vou aproveitar, e quem é que vai aparecer aqui? O Gandalf do like, então já deixa um joinha aí Pro Gandalf não te transformar em um sapo Ou coisa pior, hein mas do poder, tal Eu sei que a galera que é fã da mitologia Anéis de poder, hein Senhor dos Anéis tá me matando agora. Ah! Tô fazendo um react aqui só de, da maravilha <risos> que eu estou vendo, Caramba. esse paralaxe maravilhoso que vai rolando aqui. Mas eu tenho uma angústia em relação a Senhor dos Anéis, que são justamente sobre os anéis, sabe assim? Na trilogia principal mostrou ah, os anéis, os anéis, oh, com o um anel e tal, mas nunca mostrou o que uma pessoa realmente faz com o anel do poder. Nada. Na trilogia tá lá, ah não, todo mundo quer o anel, ah, imagina com é esse anel, um dos irmãos lá de, de Gondor, né? Ou, ou, ou Boromir, ou Faramir, ou sei lá. Vai me ah, O mim. A our in this war. O anel solta um raio? Ele deixa as pessoas malucas? Ele de... Sabe, isso não, não, nunca ficou claro assim. A não ser... Sabe onde ficou claro? Ficou claro no canal O Bolseiro. Tem vídeo aqui sobre um anel de poder, sobre os três anéis dados aos reis élficos. Tem sobre os sete anéis e os nove anéis de poder. Você vai entender ali mais ou menos o que cada um faz, mais ou menos o poder de cada anel ali. E também. Por onde andaram esses anéis, né? Por quais dedos ou mãos passaram? Ele é só um anel que dá a sensação de poder e te deixa maluco. Eu sei que nos livros, nas expansões e tal, e eu, eu já esqueci muita coisa já do que eu li. Eu não lembro direito. Nas expansões. Que os anéis faziam, mas eu queria que isso fosse mostrado na tela. Talvez essa série responda isso. Você não... É, vai responder. Não viu. O que eu vi. Em setembro vai estrear agora já. Não empolga! Baixa expectativa! Baixa expectativa, caralho! A escuridão vai marchar sobre a face da terra. <risos> o escuridão vai marchar sobre a face da terra. A, a dublagem tá muito boa, realmente. Não sei se me chama atenção. Eu normalmente gosto de ver essas produções na linguagem original. Pegar nuances, pegar coisas, às vezes tem que rolar em, em adaptação na dublagem. E eu, eu também porque eu entendo inglês, então é, é mais fácil. Mas uma curiosidade pra vocês em relação à produção, eu queria lançar... Hum, metida. Esse vídeo logo, assim, acabou de sair esse trailer, a gente já quer lançar ele imediatamente. Então vai ser mais fácil a gente fazer sobre a, a versão dublada do que com a legendada, senão a gente tem que botar a legenda. Se o meu público desse canal todo entendesse inglês assim, ia ficar mais fácil. Então, assim, eu, deixa eu ajudar vocês com o Cambly. Ah, que pra ah, mim é justamente a forma... Tinha fo que ter... O cara é genial. Isso daí é, é, é o youtuber profissional mesmo, né? Que consegue... Pegar ali o lance da dublagem, falar do inglês ali e já colocar o patrocinador. Isso é muito bom. Vou, vou, vou pegar essas dicas aí, né? aprender com o gaveta, né? É engraçado que ele deu risada, né? Ele carioca ali, né? Carioca no sentido sotaque ali do Rio de Janeiro, né? Porque tem Fluminense, Carioca, não sei o que. Eu não entendo muito bem da, da região ali. Mas ele tem o sotaque ali do Rio de Janeiro, dando risada do sotaque... Carioca ali do destaque do Rio de Janeiro do tubulador, né? Porque realmente tem alguma, algumas coisas que ficam muito puxadas, né? A, a escuridão está marchando, né? É, teve o, o Sadok que falou: ó, o céu está estranho, né? Então fica aquele negócio bem, bem puxado. Até pulei essa propaganda porque ele demorou pra caramba. O Cambly tá pagando bem demais, mas não está me pagando. Então é por isso que eu pulei aqui. Vamos continuar. Pro Projet, deixa eu dar play aqui. Eu sou um elfo, eu sou uma figura muito bela e, e elegante. É muito... Agora eu vou dar uma apunhalada na barriga de Chico. Poxa, na é minha não. Será o fim não só para o nosso. Muito muito bom muito bom. O povo, está lindo está para todos os povos. Está lindo. Mega emocionante isso daqui, só que uh, eu, eu tô tentando baixar a expectativa. Quem é o diretor? É como uma vez essa série de TV tem mais um diretor. É né? um diretor isso. que é o principal e pega episódios-chave. Tem um outro diretor que pega outros episódios que são intermediários, né? Pelo que eu estou vendo aqui, os primeiros episódios e provavelmente os últimos serão dirigidos por J.A. Bayona. J.A. Bayona. Tinterella Bayona! Que é um cara que dirigiu... Ô, oh, rapaz. Ele dirigiu <risos> um... <risos> Muito bom, mas o, o Bayona é, dirigiu os dois primeiros episódios aí. Filme que tá na minha lista dos top filmes que eu mais chorei na vida, que é O Impossível, que é um filme mega, mega emocionante. Mexer com emoção, esse cara sabe mexer. Mas ele dirigiu Jurassic World, reino ameaçado. <risos> eu, vi, eu vi esse filme. <risos> não, eu ouvi que ele não dirige isso. pelo que eu tô vendo aqui também vai ser dirigido por esse cara chamado Wayne Whip. Whip. We aí, we, we, we foda. Que f... É o Gangnam Style Doctor Who, Utopia, Roda do Tempo Falando do Senhor dos a gente pode desconfiar muito também porque... O próprio Peter Jackson, quando ele foi dirigir a trilogia original do Senhor É, não tinha muita coisa não, e o que tinha era mais ou menos é, é isso. Ele era desconhecido, o melhor filme que ele tinha feito é aquele filme com o Michael J. Fox lá Eu esqueci o nome então, é possível, é possível que o cara se... Tá vendo o que eu tô falando? Tem que, que segurar a sua expectativa. Calma, não são um mega diretores. O diretor é sempre muito importante, cara, numa produção dessa. Sinto muito, mas a hora dele chegou. Os olhos anões com narigão, perfeito, barbudo, isso aí. Ah, não é isso aí, Azaghal ficaria orgulhoso. O passado está conosco. O passado morreu. O passado morreu ou seguimos em frente cara que cenário de jogo de RPG isso daqui parece aquele jogo de RPG você tá vendo o castelo né lá em cima e aí você fala caraca aqui vai ter um chefe depois que eu vou derrotar o chefe você vai descer aqui e aí tem uma plataforma para cá aqui que você chega numa outra torrezinha com certeza vai ter um item escondido aqui né o RPG veio aí também de, de Senhor dos Anéis não por causa do Senhor dos Anéis mas é Galadriel explorando o mundo ou morremos com ele esse daqui é o, é o empreendedor de palco da, da época, né? Você precisa mudar o seu Mindset! <risos> Quem fala Mindset nessa casa? Porra! Isso pode ser o início de uma nova era. Isso pode ser hum, o início de uma nova era. era. Aí vamos lá, são os anéis, não <risos> são? Tá fora de foco aqui. Pode ser um minério achado ou pode ser realmente os anéis do poder sendo distribuído. É, na minha análise eu falei que eu acreditava que seria Mifril, né? Eu ainda tô, tô com essa essa opinião. Para as pessoas. Nova era. Deixa eu acalmar o coração de quem não tá... Que a pessoa assim, Gaveta não se formou pra fazer esse trailer. Não, não me informei. Tira ali, Vogue. Quem? Pega ali, vai correr. Tá correndo ali, ó. E eu não me informei sobre a série, porque eu não quero spoiler. Eu quero ser surpreendido. Mas o que tá me parecendo é que essa série vai contar o início, realmente, dos anéis do poder sendo destruídos. E pelo que eu lembro... O início dos anéis do poder sendo destruídos... história, Sauron, ele enganou todo mundo. Ele era um cara. acho que ele falou construídos, talvez. Sei lá. Mas a série é isso mesmo, né? Os anéis de poder, né? Que era belo ele enganando as pessoas, Sim, entregando velho. os anéis, tal, tal, tal. Ele entregou realmente anéis que eram superpoderosos pra anões, homens e elfos. E ele tinha um anel que por acaso controlava tudo. Ao que me parece, essa série vai se passar nesse momento que os representantes dos povos ganharam os anéis. É É Gollum? Não é nem Gollum, porque você tá mostrando a distribuição dos anéis. O Gollum, vai, ele vai vir muito depois, muito depois. Né? Ele acha o, o anel no... De todas as especulações, essa foi a mais distante. Eu aceito o meteoro de Pegas, aceito o Ceia, aceito o Cacaroto, aceito até... O que, que tem mais, galera? Escreve aí o pessoal comentou é, sobre o Sauron, Gandalf, algum mago, tem todo tipo de, de especulação. Agora Gollum foi longe, hein? Mas parece um, uma homenagemzinha, né? Parece a cena parece muito, muito semelhante. Enfim, bonito. Aí aquela cena que eu não sei, que deve ter certeza, assim, a galera que ia ver... Nossa! O pé preto! É o pé preto de não sei do que, não sei o que lá... Eu não sei, só tô vendo que é um hobbit. E eu já fico feliz. Olha que legal. Esse aqui é que é legal, quando a música não é só uma música pra deixar... A música tem a ver, né? O que ela canta aqui é o tempo em que começou a época... Os Andarilhos? Wondering Days? Não é isso? A tradução do YouTube não me ajuda. <risos> I wonder these wandering days. Eu devo vagar por essa época de, de migração. Eles estão migrando, eles estão andando. Vai começar a vir o mal. E a primeira grande guerra do anel e tal. É tudo Aí, isso que vai boa, ser preparado. Boa especulação, hein? Muito bom. Não sobe, expectativa! Não sobe! Não sobe! Segura a tua expectativa, que eu vou segurar a minha. Meu <risos> Deus do céu! É Meu sempre Deus muito Deus difícil pra gente que é fã de Senhor dos Anéis segurar a expectativa. É mais pra mim que vi esses filmes no cinema, toda a emoção, fui acompanhando. Eu fiz um vídeo... Tá a idade aí, hein? mega especial nesse canal, falando como foram feitos, né, a produção do, do Senhor dos Anéis. Eu... E vendo isso, é um pouco difícil segurar a expectativa. Pode tentar. Eu vou ficar aqui me convencendo disso. Enquanto você fica aí se convencendo, por que de acho você ainda não tá inscrito nesse canal? E caso você tenha essa <risos> dúvida ainda, pra você ficar tranquilo eu vou mandar um beijo bem forte na sua nádega esquerda. Aí fica tudo bem, ó. É isso aí galera, sigam o conselho aí do Gabeta, não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei, ativar o sininho das notificações, isso me ajuda muito. Espero que vocês tenham gostado aí mais uma vez fazendo o react do react, claro que é apenas uma brincadeira aí, algo para ser um pouco diferente aqui do canal, trazer um pouco da cultura pop e também se divertir um pouco aí com a reação dessas figuras mais que conhecidas na cultura pop, com a cultura nerd geek. Gostei demais aí do react aí do gaveta aí, ó. Se você também gostou, escreva nos comentários que também me envie mais sugestões de canais, de reações, obviamente sobre a série Os Anéis de Poder. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar na loja do bolseiro ou nos meus links da Amazon e Submarino. Você também ajudará o canal caso se torne um main